Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu luxo, que eu não abri meus amigos Vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz Mais gameplays insanos de alto nível aqui pra vocês Que o nosso querido Flawless Deku mais uma vez aí postou lá no seu canal De conteúdos que ele capturou nos eventos que ele pôde participar e tudo mais Obviamente com aquela filmagem lá de celular, porque ele tava jogando nas estações Então ele não teve como capturar diretamente, poder ficar com aquela qualidade supimpa, mano Mas... Os gameplays que ele tá trazendo são muito legais porque ele joga pra caramba e dessa vez, cara, ele tá jogando com um cara lá que joga de Ken. Que o bicho é louco Vocês vão ver daqui a pouquinho Então, se você já tá curioso, deixa o seu likezão, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 Que está chegando aí, meus amigos Já nesta semana, começa agora no próximo dia 6 E vai até o dia 12 de outubro Nós no Meia Lua estaremos lá todos os dias Poder dar um abraço em você, querido inscrito E também teremos novidades De Street Fighter 6 aqui no canal, se Deus quiser, se tudo der certo, da gente aqui do Meia Lua jogando esse jogo delicioso pra vocês, então vai ser muito legal. Esperem conteúdos aí do jogo já no dia 6, se tudo der certo, tá? Aqui no canal de eu jogando contra o Alanios e tudo mais, vai ser muito foda. Então, caras, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar nossa tela aqui pra gente poder começar. A conferir aqui esses gameplays marotos do Flawless the Cook Inclusive vou deixar o canal dele aqui embaixo no comentário fixado Vai ser aquele mesmo esquema da narração e tudo assim descompromissado Que a gente tá fazendo aqui, tá sendo muito divertido Eu tô gostando demais, cara Fico muito feliz pelo feedback de vocês com relação a isso também E vamos que vamos, meus amigos Conferir aqui esse gameplay de Flores the Cook Que está jogando de Kimberly E do outro rapaz que tá jogando com ele aqui agora Que eu esqueci o nome Deixa eu só dar uma conferida aqui, pessoal É. Chama Shackles... LDN, uma coisa assim, não sei pronunciar <risos> Vai estar tá no canal, vai estar tá aqui no comentário fixado, tá? Pra vocês darem uma conferida depois Simbora Ó, já começamos aí, quem mandando aquele Hadouken quem já indo pra cima, botando aquela pressão absurda Já conseguiu interceptar ali no golpe amplificado da Kimberl Vai mandando Hadouken na cara, igual louco Drive Rush ali, seguido do Hit Confirm E olha só esse combate da Kimberlizinha já colocando o Ken no canto Botando aquela pressão, saiu muito bem ali do agarrão Ó, oh, hit conforme ali com golpe baixo, mais drive rush E Tatsu amplificado, excelente combo do Ken Já mandou aquele agarrão ali, poder colocar a Kimberley no canto Pressãozinha do Ken, ele está no burnout Olha só o drive impact vindo pro stun hum, E acabou stunando mesmo, vantagem pra Kimberley Que vai meter agora um combaço Mandou um Tatsu ali amplificado Olha aí, armadilhas de spray, já botando aquela pressão absurda, não sem muito o que fazer, já tá com barra de drive de novo recursos ofensivos e defensivos à sua disposição. Mandou ali um combate com drive rush e tato amplificado, colocando a ele no canto, tomou um drive impact pra poder ficar esperto. Mais um combo ali com drive rush, ele subindo ali, ó, deu aquele golpe diferente, mano, pra poder finalizar o combo. Os dois estão em burnout e com a vida parecida, hein, cara? Ó, qualquer errozinho ele agora pode ser fatal Poder custar o um round E acabou custando pra nossa querida Kimberly Com super arte nível 1 do Ken Pra poder selar esse primeiro round Pro jogador do nosso querido Lourinho Dos golpes Flamejantes, rapaz Muito foda, hein? Jogou bem pra caramba, velho, Ken Muito paciente, saca? Eu acho isso muito legal Quando os caras se estudam Trabalham ali no Futsis, né? Que é o jogo neutro De ficar esperando alguma reação do seu, do seu adversário E tudo pra poder entrar ali com o seu ataque É muito louco isso já mandou ali a Kimberley um combaço de 15 hits ali com o Super Art pra poder finalizar. Já vai trabalhando ali super bem, quem foi pra cima, agora começa a pressão mais, ou mais uma vez da Kimberley. Mandou um golpe amplificado ali, muito bem defendido pelo Ken, já trocou de lado ali, muito esperto. Um agarrãozinho, quase colocando a Kimberley no canto, pra poder meter aquela pressão impact da Kimberley acontecendo, rapaz. Olha só, agarrãozão ali, meteu um combaço agora. A situação tá um pouquinho mais complicada pro Ken em termos de vida. Barra de drive ali quase que na metade. Conseguiu o excelente Orioken ali agora. E super arte nível 3, meus amigos, ali. Dentro de um golpe foi hit confirm. Quando eu falo hit confirm, viu, pessoal? Só pra poder ficar bem claro aqui, bem explicado. É porque, assim, os caras vão fazendo a, a sua pressãozinha ali. Vão controlando espaço, utilizando golpes. Tipo assim, chutando, socando e tudo mais. E tem uns jogadores que jogam muito, assim, os pros né? Que eles têm uma habilidade... Sabe, de quando o golpe pega, eles já conseguem fazer, tipo, pô, confirmei o meu acerto ali do botão que eu apertei E eles já conseguem logo em seguida ter o reflexo de emendar algum combo, alguma outra, algum outro artifício assim para poder causar um dano maior no oponente, sabe É uma parada que é legal de se treinar quando a gente tá jogando jogos de luta Que é o bendito hit confirm, sabe Da gente entender quando acerta no oponente sem ser na defesa a gente poder reagir já E causar um dano otimizado, vamos dizer assim, né e aí Vamos lá, Kenzão já consegue ali, um super arte nível 1 A vida da Kyber já tá quase acabando Ken na situação mais favorável Ele agora mandou aquele flying kick Muito louco ali, rapaz, chute voador do Ken Ó, agarrãozinho da Kyber Mandando ele pro outro lado, caramba, pode ser fatal Um acerto no Ken, mano, essa Kimble, ela, ela tem combos muito bons, mas já consegue Ali o seu chutinho baixo, provavelmente Um baixo bolinha, né Baixo 4, que eles falam Que é o chute mais forte, vamos dizer, chute médio, quer dizer Ó, já mandou ali um agarrãozinho Passando pro outro lado, Shoryuken ali do Ken. Interceptando o aéreo da Kimberly. Já consegue um chutinho baixo com o um chute voador do Ken, mas não consigo completar o combo muito bem defendido. E a Kimberly já revida e já com seu combaço. Mais uma vez. E Super Arte acontecendo por parte da Kimberly. Superat nível 2, se eu não me engano, esse dela, né? quando eu reparei nas barras ali. Ela mandou uma armadilha ali agora, já tá botando a pressão absurda do Ken. Excelente agarrão. Ken sem muito o que fazer. Bateu na parede. Vai tomar mais um combaço da nossa querida Kimberly, mano. Ó, levando a melhor nesse round aqui Um round de vantagem pro Ken Mandou um Hadouken amplificado ali, Drive Impact Não conseguiu nada porque foi muito bem defendido Passou direto ali agora Ken com a sua Pressãozinha ali, olha, mais um Drive Impact hein, Tentando sair desse canto de todo jeito Tentando pegar um errozinho do oponente Mais o Drive Impact do Ken, bateu no mosquito Ali, rapaz, e a Kimberly acabou fechando esse round Pra ela 2x1, hein? 2x1 não, 1x1 <risos> Oh, mandou ali um golpe amplificado Nossa querida Kimberley jogando o cara no canto ali Excelente Tatsu amplificado Rapaz, a Protect Tektuga de fogo do Ken ali ó. Oh. O wake up dele, né Ele caiu no chão e já levantou no Tatsu amplificado Vamos lá, controlando espaço ali Kimberley tentando... Né, sacar ali, pegar um golpe, algum if, né, algum erro do Ken pra poder uh, atacar Mandou muito bem o Drive Impact Ele agora Olha a conversão do Ken com o Super Art Nível 3 mais uma vez Que não pegou a animação inicial, mas ele completa com o Shoryuken ainda Lembrando pessoal, que uma das descobertas que o pessoal fez em cima do, do Ken né, Do Super Art Nível 3 dele Quando a animação do primeiro Shoryuken não pega Pra gente poder ver o Super Art acontecendo, aquela cutscene muito louca lá e tal ele ainda dá dois Shoryukens de fogo Então tem a possibilidade de acertar alguma coisa E dependendo de como pegar No oponente, você tem como Dar um Shoryuken e terminar a punição Depois do Super Art nível 3 Caso ele não pegue completamente Pra gente poder ver a cutscene, sabe? Então é muito louco isso Ó, Agora nós temos aí, Flawless Deku jogando de Jamie, provavelmente, porque é um dos Personagens que ele tá jogando mais, tanto ele Quanto a Kimberly Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui na tela, pessoal Pra poder ficar melhor pra vocês Aí, ó, Rapidinho como ele tá filmando do celular, às vezes eles fazem os ajustes, né? Ali, tal de, do tripé e tudo Então por isso que vai modificando um pouquinho a perspectiva Mas vamos ver lá, ó Jamesão ali, rapaz, ó, quem botando aquela pressão Drive rush ali no combo, não conseguiu muita coisa O time defendeu super bem Já manda aquele combinho ali, toma ali as suas bebidinhas Poder ativar o seu, o seu... Eu esqueço o nome, cara, do golpe É o boost de ataques do Jamie, né? Ele fica mais tunado, vamos dizer assim, os golpes dele Ó, consegue um Tatsu ali amplificado no ar Ken com a barra de drive quase acabando, meu amigo E tá agora no Burnout Vai levar uma certa vantagem ali agora O Jamie acaba selando essa luta Ele foi batendo ali, mano Dando os golpes baixos, dando golpe baixos, dando golpe baixo Até ele cavar uma oportunidade ali do hit conforme que eu falei aqui nesse vídeo E aí ele conseguiu, além de colocar o Ken em Burnout Finalizar a luta ali com um combinho Ó, mandou aquele Drive Pair ali, super bem defendido, não conseguiu aproveitar Ken passa pro outro lado ali, mandou um golpe baixo Tentando cavar uma oportunidade ali, excelente o Interceptando um golpe aéreo do Jamie Vai lá pro cantão, Drive Impact Muito bem defendido ali pelo agarrão do Ken Já vai botando aquela pressão absurda ali, Drive Rush Mais um agarrão poder deixar o mosquito do Jamie no cantão, rapaz Vai tentando buscar a oportunidade de sair Tentou um cross-up ali, muito bem defendido pelo Ken Ó, já vai batendo embaixo ali, quem consegue um golpe baixo com o Drive Rush ali, Tatsu mais forte, não completou o não fez um combo otimizado, mas foi muito bom ainda assim. Burnout pode do Keno, lá vem o stun. Se ficar na parede é stun. Ih, rapaz, e veio o stun. Novamente explicando, pessoal, para quem não tenha visto, né, nos outros vídeos, quando você tá sem barra de drive, as quadradinhos de de drive acabam, né, e fica aquela barrinha branca carregando. Se você levar um Drive Impact na parede e você bater nela e voltar, você automaticamente stuna. Aí dá uma abertura pra um combaço do inimigo, entendeu? Ó, Ken já consegue um Wake Up Shoryuken ali já de fogo. Jamie já ativou ali o seu boost de ataques. Olha só a potência que vai esse negócio agora, hein? Nossa, é muito louco, cara. Quando ele pega as, as bebidinhas todas ali, aí ele consegue fazer essa ativação de boost de ataques dele. E aí ele fica ainda mais cabuloso, cara. Muito foda, muito foda. Beleza? Vamos lá, Jamie levou a melhor nessa luta aí. Kenzão ali observando, defendeu super bem o um overhead ali do Jamie, que é um golpe que ele faz sobre a cabeça, né, que você tem que defender em pé. Ó, já mandou ali, defendeu super bem, excelente, conforme ali com o Drive Rush, tato tá mais forte, mandou um Drive Impact, ali poder stunar seu oponente, tem um cachorro latindo aqui em casa, para de latir, cachorro. Vamos lá, já mandou ali o drive, ó, drive Impact, ó, tá fazendo uma boa pressão ali em cima do Jamie. Eita, rapaz, nossa, Perfect KO, nem tinha reparado, velho. O Ken jogou o que sabe nessa partida aqui, hein, manos? Jogou muito o que sabe agora. Nossa Senhora. E o Jamie é o personagem mais forte do Flawless Depois, se eu não me engano. Entendeu? Embora ele esteja jogando muito bem de ele também. Conseguiu ele é um excelente Shoryuken. Mandou, mandou ele o dashzinho do Ken, mas cancelou com golpe, o golpe fraco, né? Porque o dash, o dash do Ken que dá. Ele tem três opções: com golpe fraco ele para. Com golpe médio ele dá um chute pra frente, assim, né? E com golpe forte ele dá uma bica giratória, se eu não me engano. Já mandou ali um excelente combo com o Drive Rush ali, o Jamie Mandou um golpezinho pra poder botar o Ken no canto Olha a pressão acontecendo Wake up, Shoryuken do Ken Poder sair desesperadamente do canto Já leva um Drive Impact, mas não acabou, acabou não estunando Tentou interceptar o golpe a ele Os dois acabaram tomando E toma ali um Drive Impact ali, nosso querido Ken Que ficou em total desvantagem nessa luta E o Jamie levou um round Vamos lá, um a um, hein? Vamos ver quem vai levar melhor nessa luta aí Defendeu super bem com os parrys Não conseguiu a punição ali Rapaz, errou no pelo Provavelmente, né? Entupte Ai, saudades, buiu. Vamos lá, mandou aquele Super Art nível 2 ali agora, ó Fazendo referência ao Street Fighter 3 Mandou um golpe baixo ali com o Drive Rush Um golpezinho ali especial do, do Jamie, né? Esse golpe é um especial, que ele fica rodando nas pernas Já ativou o seu boost ali de ataques Nosso querido Jamie, vai botando aquela pressão saindo do canto de todo jeito ali Excelente conversão do nosso Ken, hein? Nosso querido Ken Ó, Jamiezão ali Eita, toma Drive Impact em cima do seu Drive Rush aí, Jamie, ó mais um combate com Tatsu Forte ali acontecendo Jamie sem barra de drive, mano Sem recursos ofensivos e defensivos Agora é a oportunidade do Ken De poder aproveitar aí que o, que o oponente dele tá sem recursos Tentou um cross-up ali Controlou muito bem o espaço James Jamie Já consegue um excelente combo Tá administrando bem, cara, a luta aí agora Sem a barra de drive Conseguiu, ele tentou uma voadora, mas não conseguiu acertar Tomou um agarrão do Ken, já vai indo pro cantão Excelente Drive Rush Enganando o oponente com agarrão também Já consegue o Impact ali pra poder stunar o oponente Manda um Shoryuken amplificado Pra lá a luta Cara, os dois jogam muito bem Os dois jogam muito bem Já consegue ali um Confirm com golpe baixo, Drive Rush Um combinho, de Jamie já, já mete aquele combinho Com a bebidinha no final Porque o Jamie ele tem um combo Que o último hit, ele finaliza tomando Já uma bebidinha Entendeu? Então é uma forma de você já carregar a parada Saca? Ó, já vai o Kenzão ali, observando Indo pra frente e pra trás, mandou um Hadouken ali agora Jinraiki, que é acontecendo, Drive Rush ali Com o combate do Jamie, golpe especial rodando ali Dando aquela rodadinha de dança com as pernas dele Chute voador do Ken ali agora com o combate Acontecendo, Tatsu forte Poderia ter usado um Tatsu fraco, se eu não me engano Poder finalizar com o Shoryuken Burnout por parte do nosso querido Jamie Vai aproveitar a oportunidade aí, será? Defendeu muito bem o Super Art do Jamie agora Nossa, não defendeu o suficiente Caramba, ele poderia ter punido muito lindamente ter, ter selado essa partida agora, cara O Ken Ele soltou a defesa na hora errada, caramba É, pode acontecer, né? Porque o Jamie ele tava em Burnout Mas tava com um boost de ataques ali ativado, né? Mas o Ken, ele teve a oportunidade de defender O Super Art, onde ele ficaria negativo, vamos dizer assim Daria abertura pro Ken punir Sem ele se recuperar antes Aí pronto, mas só que não deu, mano Ele soltou antes Acontece, acontece Com base do nosso querido Ken Rasteirinha ali, jogando o oponente no canto, já bateu na parede, stunou, consegue um excelente cumbinho ali com o Shoryuk no final e já toma um Drive Impact em seguida ali. Muito esperto, Flores de Cool, usando a garranta pra trocar de lado e já manda ele também um Drive Impact com Stun batendo na parede. Vixe Maria, show de Drive Impact acontecendo nesse negócio ali. Pulo neutro do Ken com combaço e super arte nível 3, meus amigos. O negócio do pulo neutro, pessoal, é quando ele pula sem ser. Né? Na diagonal pra frente ou na diagonal pra trás Ele dá um pulo só apertando pra cima Aí ele pula reto, né, vamos dizer É isso que eles chamam de pulo neutro Aí o cara desce já batendo, né E aí a pessoa vai tentar apertar botão no desespero ali no canto Igual o Flawless Deku fez E ele acaba tomando o golpe, manja Ó, já mandou um drive rush ali agora com o combaço do Jamie Colocando o nosso querido Ken no canto Vai tentando sair, excelente cross-up ali Defende muito bem o Ken também Oh, a... Eita, conseguiu mais um conforme de golpe baixo com o Drive Rush ali Com o do Jamie, com mais uma bebidinha Já tá com dois ali carregados, né? E sem barra de drive mais uma vez, mano O Flawless Deco tá gastando muito a barra de drive dele assim, bem rapidamente Vamos ver se ele consegue administrar bem Ele tá com uma boa vantagem de vida, então acho, acho que é mais fácil pra ele Toma ali o Super arte nível 3 em cima do Hadouken, meus amigos Olha o combate acontecendo Hum, toma na cara Nossa, e o foda é que ele consegue punir depois disso, saca? E aí, nosso querido Flawless Cool aparecendo pra vocês, mano, Ó, Muito foda, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho do Flawless Deku, galera. Trazendo mais gameplay de Street Fighter 6 de alto nível, como eu disse. Eu vou deixar o canal dele aqui embaixo No comentário fixado Pra vocês acessarem lá, se inscreverem no canal E conferirem todos os vídeos que ele postar mano. O cara tá fazendo um trabalho muito foda E é sempre muito legal a gente poder dar um apoio Pra esse tipo de trabalho também Espero que vocês tenham curtido aí meus amigos Esse conteúdo, essa narração que a gente fez aqui Em cima da luta, das lutas dele, né, contra o Ken Eu vou adorar ver os comentários de todos E não se esqueçam de deixar o seu like Se, não se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês Até mais, é? Fuimos, meus amigos.